Essa semana eu tava gravando alguns stories, e aí eu me dei conta de quantas vezes eu gravo aquele story pra poder até postar, né? Eu gravo, olho, gravo, olho, gravo, olho, não gosto, exploro. e nessa. E essa Sata diz o tempo todo pra mim. A melhor coisa seria você gravar e não olhar. Mas eu sei que quando ele grava, vocês estão vendo que ele ainda tá comendo amendoim do último vídeo, e que a gente tá comendo roupa, porque quarentena é isso, minha gente. A gente só usa 4, 5 roupas no máximo. E aí fica outra aí coisa. Certo. E aí outra coisa. Quando a gente fica nessa cobrança de gravar e ficar olhando 10, 20 vezes, isso bate uma insegurança. E eu vou deixar aqui um vídeo aqui em cima pra você, que é o primeiro vídeo que a gente gravou aqui no nosso canal. Cheguei, cheguei. dedo. O primeiro vídeo que a gente gravou aqui no nosso canal. Velho, a gente suava. A gente queria fazer tudo de novo, era um negócio super travado e nunca ficava bom o suficiente. E como a gente falava mais lento, usou logo nos primeiros vídeos um negocinho de acelerador de voz que eu não aguento toda vez que eu assisto. Por que vai ficar assim? Que a ver com a nossa voz de fato, né? É, e a gente melhorou muito, na verdade. Eu falo por mim, né? Eu melhorei muito aqui em relação ao YouTube. Melhorou mesmo. Vocês acham que eu melhorei? Comenta aqui se vocês acham que eu melhorei se... <risos> Se tá melhorando, se é. tá melhor e tal Mas, realmente, né, toda hora eu falava assim Ah, não, vou, vou gravar de novo E eu suava, e aí dava pausa, peraí, peraí é, Deixa eu regravar isso e assistir o que é E hoje não, simplesmente a gente bota aqui a câmera Como a gente tá fazendo nesse vídeo agora, né Que a gente tá sem nosso Video videomaker Vídeo espadilha né, Por causa da quarentena E a gente tem feito esses vídeos caseiros Porém Com conteúdo que vai levar você a refletir, né? Porque quantas vezes você faz algo e você se cobra, na verdade, a perfeição para poder fazer aquilo? E aí você vem dizendo, querendo justificar, que você é uma pessoa perfeccionista. Perfeccionista do caralho. Perfeccionista é aquela pessoa que quer arrumar desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Porque você vai melhorar à medida que você fizer. Porque se a gente não tivesse começado a fazer lá em março, maio de 2018, a gente não estaria aqui agora, quase completando dois anos. Eu tô aqui refletindo sobre perfeccionismo é o caralho. Parece o caralho aí na minha cabeça. Minha, o caralho perfeito, como seria isso? Que não existe, exatamente. O caralho perfeito não existe. Assim como o perfeccionismo, ele não existe. Ele é só uma coisa, uma palavra que inventaram para você colocar na frente da sua insegurança. Então, Dandramores, aproveita esse período de, de quarentena, de isolamento social Começa a fazer algo realmente que você gosta de fazer e que você não faz porque fica com medo do que as pessoas vão dizer de você. Começa fazendo, né? Então se a gente não tivesse esse incentivo lá para começar a gravar do jeito que estava, sem assim, estar tá perfeito, a gente não estaria aqui é, com dois, quase dois anos de canal e com mais de 20 mil seguidores é, que curtem o vídeo, que compartilham, que gostam do conteúdo, que faz sentido, que o conteúdo faz sentido na vida dessas pessoas. Então nosso convite hoje é faça, faça faça amanhã de novo, faça depois de amanhã de novo, que em algum momento você vai falar assim Opa, tô até ficando bom nesse negócio minha gente, porque lá atrás a gente nem ia se ousar a ficar sem nosso videomaker e editar o vídeo da forma que desse Então por isso que os vídeos eles estão sendo um bate-papo, porque a gente já tá editando alguma coisinha, mas ainda não está perfeito mas a ideia é fazer com as ferramentas que a gente tem da melhor forma que a gente pode, com a nossa verdade, E né? pra isso incentivar vocês, a gente vai deixar esse vídeo assim ó, quase que cru, assim, ó, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E é a primeira vez que a gente tá gravando e ele vai assim, ele vai desse jeito, ele vai desse jeito, mentira. Se essa Sata quiser mexer, ela pode mexer. Ele vai desse jeito sim, galera. E é isso, meus amores, então façam, coloquem a sua marca no mundo, espalhem o que você tem de melhor pra espalhar, Compartilhe com as pessoas isso porque, com certeza, você é a única pessoa que pode fazer o que você veio fazer nesse mundo. Por mais que nós dois sejamos terapeutas tântricos, a marca no mundo que eu deixo é uma e a marca que ele deixa no mundo é outra, é completamente diferente. Então, a melhor pessoa para fazer o que você veio fazer é você mesmo. No mais, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe para os amigos e para as amigas, aquelas pessoas que você percebe que têm um super potencial. E que ainda fica assim, ah, eu tô travado, eu não consigo falar, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico assim. Então manda pra essa pessoa que pode ser um bom incentivo pra ela. Até o próximo vídeo. Beijo.